Olá, bem-vindo ao sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos dar continuidade à, à apresentação do exemplo de refatoração para tratar um mau cheiro para uma condicional, um comando condicional if de Nelson, uh, um tanto complicado e difícil de entender. Para isso uh, usa uh, o decompose conditional, em que nós já apresentamos na parte 1 uh, o início da refatoração decomposed conditional, que foi tratar a expressão booleana que era difícil de entender, tá certo? E nessa segunda parte iremos tratar as duas expressões, tanto na parte den quanto na parte else. Relembrando então que tínhamos esse if den else aí, é, nós extraímos a expressão booleana um tanto complicada para uma maneira bem mais simples, certo? Ficou aí um if is not verão Data, tá certo? É, embaixo tem o, o, a, o método privado. Feito esse extract, testamos a bateria de teste novamente, tá certo? E aí o que resta a fazer? É tratar a, o problema da, das expressões que não expressam a intenção ou finalidade. Tá? Eu tenho lá duas expressões que, que eu teria que gastar um tempo para entender, tá certo? A técnica de fazer isso é usando isso que eu estou chamando de, de Extract Expression into a Method, uh, mas que não existe, isso não é uma técnica de é mal porque ele é parte do re Replace Temp with a Query. Query é, é como se fosse um getter, está certo? Então é, é a parte em que eu simplesmente transforma essa expressão é, num método, né? então eu, eu faço um Extract Method da expressão, tá certo? E substitua a expressão pelo... Que eu acabei de... Ah, tá certo? É basicamente isso que eu vou fazer. Então, vejam aí que eu tenho é, duas expressões. O certo, certo é fazer uma expressão, fazer a, a refatoração da primeira expressão, testa a bateria. Da segunda exp, expressão, testa a bateria. Aí eu já... Aqui, por questões didáticas, eu vou fazer das duas ao, ao mesmo tempo. Então vocês percebam que eu tenho du duas expressões aí e quando eu vou extrair uma das coisas que eu tenho que prestar bastante atenção sempre no extract método isso é, é norma. Eu vou olhar as variáveis temporárias, tá certo? Então usando aquela convenção de pôr um underline nas uh, como prefixo das variáveis de instância, tá certo? Eu que eu tenho três variáveis e Custo é uma temporária e quantidade é uma temporária. Dentro da parte que eu vou refatorar, só tem quantidade. Bom, se a temporária é, não é alterada dentro do vou refatorar, vou extrair, é, ela vai passar como parâmetro esse método que eu estou criando. Se ela mudasse, esse algum valor, então nós devolveríamos ela através de um return. Então o método... Teria, teria que devolver essa variável de alguma forma, tá certo? Então, no caso aqui, a temporária é inalterada. Então, ela vai ser passada como... Né, a temporária quantidade. Outra coisa, eu vou pegar cada uma dessas expressões e tentar entender o, o significado dessa, dessa uh, expressão, certo? porque o problema dela é, é, é de não expressar a intenção, a sua finalidade. Então, no, no, no primeiro caso... Eu estou querendo, no fundo, fazer um cálculo do custo uh, de inverno pela quantidade que eu estiver gastando. Aqui. E na segunda, é o custo verão pela tá certo? Então, fazendo a refaturação, vejam como já ficou bastante mais simples. Né? Uh, if not verão data, custo igual a custo inverno, quantidade. Else, custo igual a custo uh, verão, quantidade. Veja que agora, tudo está sendo expresso é, de uma maneira muito clara, né? O significado, a finalidade do que eu estou querendo expressar. O algoritmo agora ficou claro. Quer dizer, se vocês lerem o de cima e lerem o de, tá certo? Já ficou bem melhor, tá certo? O que está ocorrendo ainda de um, bom, como é que ficaram a, a esses métodos, esses... né? tá certo? Então vocês percebam que é, é... Os dois métodos são privados, então normalmente no Extracting método eu, eu extraio métodos privados, né? tá certo? Uh, vocês percebam que o código interno no return de cada um deles é literalmente a mesma coisa que estava uh, no, no código que eu estava preparando, tá certo? Então, o que o, uh, esse trecho continua não, não tendo expressão nenhuma, mas o que, que dá a expressão da intenção? Os nomes dos métodos, tá certo? O é, custo é, inverno expressa dessa expressão que está ali do método custo é, A mesma coisa vale para o custo verão. Bom, como eu ia falando, aquele is not é, verão ainda está é, entalado aqui, porque normalmente o cérebro humano, já, já falei isso e vou repetir, ele não trata bem o not, tá certo? A negação, ele, ele lê como se fosse, sem negação, ele estaria lendo ali como se fosse verão. Demora para calcular isso. Isso é um, uma coisa que atrapalha a leitura. Ou seja, o texto ainda não está bem legível exatamente por causa desse esnote verão. Então, o que nós temos que fazer é, é torná-lo um isverão Tornar um esverão significaria o que está na parte é, den passa para a parte else, o que está na parte else passa para a parte den, está certo? E é isso que nós acabamos fazendo. Olha aqui a, a transformação. É, eu ponho lá, if is verão, agora está is verão, está certo? Custo igual a custo verão, else, igual a custo inverno, quantidade. Invertemos a, a, a ordem das, da, das, dos métodos que é, expressam a intenção do que eu tenho. Certo? Essas atribuições. E agora a leitura está muito... O código agora está muito mais legível, né? Tá certo? Vamos dar uma olhada como está. Tá certo? Antes disso, vamos ver aí como é que ficou, né? O isverão. O, o, o, o que, que acontece? Eu, se eu quiser fazer de uma maneira rápida, é isso que eu ia fazer. Eu crio o isverão fazendo o quê? Um is note is note verão, tá certo? Eu faço uma tá certo? dentro do do, do do método privado verão, não tem problema algum ter essa dupla negação, tá certo? Porque a expressão uh, da intenção desse negativo está expresso pelo nome do, do, do método do verão não tem problema nenhum. Agora, eu posso também, é válido também, se eu tivesse construído o ex-verão uh, do começo, tá certo? É só inverter aquela expressão booleana inicial, né, tá certo? Então, eu coloco lá o data after uh, início do verão e data... Uh, before fim do verão eu estou limitando dizendo que é dentro do verão tá certo no espaço dentro do verão antes eu limitava para fora né Tá certo supondo que fosse inverno em hemisférios em que você tem marcantemente uma coisa que você pode chamar de inverno e de verão e de inverno tá certo E aí eu inverti tá certo para efeito prático os dois têm a, a expresso a intenção que é ex verão. Agora, para efeito de é, rapidez anterior, é, é melhor, tá certo? Porque você não perde muito tempo com tratar, no caso aí, essa, essa expressão booleana não complica, mas você pode ter expressões booleanas muito complicadas. Tá Lembrar que após cada refatoração que nós fizemos, extraindo métodos, é, nós testamos a bateria de testes que estava valendo para o código antes de refatorar. E não pode haver mudança nenhuma. É inegável que o código agora ficou muito mais simples. Não há nada que impeça o entendimento da lógica de quem criou, uh, do que ele queria fazer. Está muito bem expresso dessa forma, tá certo? Com isso, nós uh, concluímos né, a refatoração. Uh, mostramos agora, uh, completamos a, o decompose conditional, tá certo? E mostrando que o mau cheiro em que você tem uma expressão, uh, if then else, um tanto complicada de entender, uh, com três uh, refatorações, nós chegamos num código muito mais limpo, muito mais claro, muito mais legível uh, e fácil de entender. Obrigado.